Fala, fala galerinha! É isso, eu sou Norberto, eu sou mais um Elefante Literário e hoje a gente veio recomendar livros nacionais contemporâneos. Geralmente, o primeiro livro que eu vou recomendar aqui já tem um vídeo específico sobre ele, mas eu acho que ele merecia ser um pouco mais falado neste canal, pois é muito bom, é Ninguém nascerá de Eric Novello. Esse livro, ele foi enviado indo na época de prova e aí eu li com quem não queria nada assim, tipo, bem despotenciosamente e ele é muito bom, é tipo, genial aí depois ele acabou mandando direitinho com o um autógrafo, não sei o que, bem chique e tal, não sei o que mais dá. mas ele é meio que uma distopia, digamos assim eu acho que ele poderia se enquadrar porque é uma coisa meio que você subentende que é uma coisa no futuro e tem muitas trancas políticas coisa meio ditatorial, e aí a gente conhece um grupo de amigos que são meio além da resistência. É assustadoramente atual esse livro, porque é como se a gente tivesse a um passo disso, e aí você fica com muito medo enquanto você tá lendo. E é muito louco ler, sério. Esse, esse livro ele me assustou um pouco, talvez, talvez. porque eu fiquei meio, gente, a gente tá distante, mas não tá tanto assim, porque realmente as pessoas estão com um discurso de ódio muito frequente, e você fica, caramba, a intolerância está crescendo, eu não sei o que está acontecendo com os seres humanos, mas mas, é isso, quem tiver interesse de ler, ele também tem umas alfinetadas aqui, talvez. Ele, ele jogou ali umas coisas. E aí, quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo, pra quem quiser conhecer mais, quem quiser comprar. É um livro que, já digo, de agora, vale muito a pena. Bem novinho, nacional, pra provar que a gente tá produzindo coisa muito boa. Assim como esse, o link de todos esses livros que a gente vai falar tá aqui no box de descrição. E o próximo que eu vou indicar aqui é o livro Afagos de José Rufino. Aqui ele tem 102 poemas. Na verdade são prosas meio com a linguagem poética que podem ser considerados micro contos também. Esse aqui é um livro daqueles que, que serve muito bem para você deixar na cabeceira da cama, aí vem um dia abre num conto e lê. Tem muitos deles aqui, inclusive, quase todos mexem muito com a sensação das pessoas porque eles tratam às vezes de temas pesados, às às vezes de temas diários. Então você acaba se identificando em algum momento da sua vida. Ou não, né? Dependendo do momento que você estiver. Mas é um livro que eu recomendo bastante. É um livro ótimo de ser lido. Eu ainda não li todo, certamente. Porque eu leio nesse estilo. Aos pouquinhos mesmo. Mas é um livro que eu gosto muito de sempre estar em contato. Um livro que eu vou comentar aqui. A gente também já falou sobre ele. Mas faz um tempinho, quem conhece a gente sabe que a gente ama esse livro, assim, de paixão. Temos um vídeo também ficou para ele. Mas é Sorriso da do maravilhoso Gustavo Ávila. Um querido, sempre um querido com a gente. E esse livro aqui, é o tópico. que falar dele, né, minha gente? O que chama atenção nesse livro, principalmente, é o estilo de narrativa que prende muito a pessoa. Mas é muito, sério. É, plot twist, atrás de plot twist você fica doido. A pessoa fica... Ah, é, exatamente, acaba o capítulo você fica... Meu Deus, o que está acontecendo? Mas a gente tem, acho que três protagonistas né? E aí a gente, desde o início, meio que já conhece o nosso vilão ali. Então é uma coisa muito interessante pra história, porque a gente consegue ver três perspectivas diferentes e a gente assustadoramente também começa a se comparar Ser do assassino, é muito louco isso. Você começa a entender os. Verdade, ser é, exatamente, você começa a entender os anseios dele, começa a entender as razões. É muito bizarro isso. Aí você fica se questionando: caramba, será que eu sou uma pessoa ruim? Será que eu sou do mal? O quê? Okay. E aí o livro também vai tratar mais ou menos sobre isso, né? Tipo, o que é que torna uma pessoa ruim? Se ela nasce ruim, se ela se torna ruim, por aí vai. Outro livro, se eu não me engano, eu li numa maratona dessas que teve Acho ultimamente, bom. que foi esse aqui, ó: Vidas Provisórias de Ednez Silvestre. É um livro que a gente adquiriu não sebo e eu não dava nada. Ele tava na minha há muito tempo, só que eu peguei despretensiosamente para ler nessa maratona. Ele vai contar a história de Paulo e Bárbara, que são duas pessoas expatriadas na época da ditadura militar aqui no Brasil. Então eles moram fora do país, né? Cada um num país diferente. E eles vão ter algum tipo de relação ali pro, pro meio da história. Não, não. A, tipo interpessoal. Tipo assim, sabe? Tem coisas neles que são muito incomum. Parece que eles estão na mesma vibe. Vale. Tá entendendo? Essa questão toda de estar tá fora do país, de estar tá com os sentimentos meio que a flor da pele por ter uma vida muito atropelada turbulenta com coisas acontecendo a todo tempo e ao mesmo tempo essa saudade que eles têm de casa querendo voltar mas sabem que não dará muito certo porque tem pretas políticas muito grandes inclusive por parte de Paulo ele tá diretamente ligado com o governo e ele foi meio que expulso mandado embora por causa disso ilegalmente é um livro muito interessante que ele é construído com capítulos pretos e capítulos azuis dependendo do personagem que tá falando é só metade né porque tem um espaço é ótimo enfim, as pessoas aqui são bem, bem pessoas mesmo, sabe, né? A gente fica meio que se identificando com elas e... É recomendado. Obrigada de quê? Sorteio! <risos> Eu que sorteio! Mais um kit que a gente vai anunciar aqui Último domingo do mês né Último não, penúltimo, penúltimo. E o último a gente vai Fazer os vencedores, Sim, lembrando isso. que Quem já se inscreveu nos outros pode se inscrever nesse e Quem for sorteado é automaticamente excluído dos próximos e as regras que vocês já conhecem Que se tiverem dúvidas vão estar aqui embaixo Também, então, quais são os livros, diga aí O primeiro livro aqui é ó, Meu menino vadio, histórias de um garoto autista e seu pai estranho De Luiz Fernando, pô, oh, nada a ver De Luiz Fernando Viana, já tem resenha desse livro aqui no canal O segundo é a primeira parte de Nunca Jamais, de Colin Hoover e Tari Fischer. Destinos e Fúrias, esse livro aqui lançamento da tá intrínseca do ano passado. Lançamento do ano passado, <risos> De Lauren Groff. Em Logos Sombrias, de Paul Hawkins. Por Trás de Seus Olhos, de Sarah Pimborough, Também tem resenha sobre esse livro aqui no canal. Comportamento Altamente Lógico, de John Corey Wally. E por último, Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Ei, esse aqui tá top. Esse aqui tem muitos livros tops. Muito, muitos muito livros, bom. assim... Como vocês perceberam, infelizmente, como são os três elefantes, só temos os três elefantes mesmo. <risos> é, então esse kit não vai com elefantinho, mas vai com amor no coração e com o um marcador. Inclusive todos os kits vão com marcador, é, né? Porque esse aqui pode mais, ser com mas... lá, que vai com mais, não sei. <risos> Só lembrando, o link pra esses livros que a gente falou na tag vão estar tá aqui embaixo no box de descrição. Se inscreve no canal, manda esse vídeo pros seus amigos participarem do sorteio também, né? Inclusive. Não esquece que a gente tá em veda. Se inscreve aqui no canal e fazer parte do Elefante Literário e fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! Vai, que outros. Que outro? Pra falar do sorteio, menino? Já esqueceu do E eu fiquei o que? Vamos terminar o vídeo, porque... <risos>